Hey guys, a gente é uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 53ª aula. Galera, a gente está progredindo bastante, hein? A gente tem o um planejamento de chegar até 60 aulas do nosso curso de gramática, sendo que essas últimas 20 aulas, é né, Da aula 41 até 60, são aulas de avançado. E agora a gente vai continuar dando sequência... Ao tema de question tags. Né? A gente já teve duas aulas, essa é a nossa terceira aula, para a gente poder fazer um resumão aí de como usar question tags com outros é, tempos verbais, com outros verbos modais, para então a gente fechar esse assunto e aí na próxima aula a gente partir para um outro tema. Lembrando, claro, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse jóia maroto aí no vídeo. E ativa o sininho, para assim você garantir que você não vai perder nenhuma aula, nenhuma dica, nenhum tutorial, nada que eu trouxer aqui para vocês no canal, beleza, galera? Estou contando com vocês, hein? Ah, e lembrando também que a gente tem aqui, olha, PDF MP3 para você poder baixar, e assim você fixar ainda mais o conteúdo. Então não dá mole, terminou essa aula, dá uma olhada aqui nos links que estão disponíveis aqui no, no, na descrição do vídeo, e baixa todo esse material gratuito para você fixar ainda mais o conteúdo. Mas bora então ao que nos interessa, não é, galera? Vamos lá. Vamos estudar sobre question tags, other tenses, ou seja, outros tempos verbais. Se eu não me engano a gente já falou sobre presente, e passado, tanto com o verbo to be, quanto com o auxiliar do, did e does. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tempos verbais: passado, progressivo, presente, perfeito, passado, perfeito. Vamos falar de alguns verbos modais aí: can, could, should. Bora dar uma olhada aí para você então fechar com chave de ouro as question tags. Então aqui eu trouxe uma frase só para a gente poder contextualizar: We weren't looking where we were going. Were we? Então nós não estávamos olhando para onde nós estávamos indo estávamos, então, né, se você ainda não assistiu as outras aulas de question tag, eu super recomendo que você assista, porque é uma sequência, né eu não vou ficar entrando em detalhes o que é question tag aqui, porque já é a nossa terceira aula, então eu acredito que você já viu as outras aulas mas se você não viu, eu recomendo que você assista antes de fazer essa daqui, porque é uma sequência, tá bom? Então assim aqui o question tag é com passado progressivo, certo? Olha we weren't looking we weren't opa We weren't looking. Então aqui eu sei que é um passado progressivo, uma ação contínua que estava acontecendo no passado, inclusive aqui na minha playlist de inglês intermediário, se não estou enganado, tem lá as aulas ensinando passado progressivo, passado simples, aí por isso que eu falo assim, é bom você começar desde a primeira aula do nosso curso de gramática essencial, porque assim vai fazendo mais sentido para você, tá bom? Porque fica chato eu ficar voltando e falando sempre a mesma coisa. Eu espero que os alunos comecem a dar aula uma, vão fazendo cada uma, que aí quando vai chegando no avançado, é que eu sempre falo, avançado não é difícil. Mas como é um conteúdo que vai trazendo tudo que você já viu, aí ele fica difícil, se você não tiver dominado aquele conteúdo, aquele conteúdo anterior. Bem, gente, então aqui o que eu posso ver? Eu faz... estou fazendo uma, uma question tag com o passado progressivo. O meu passado progressivo ele é o quê? É pessoa mais was ou were mais o verbo com ing quando eu vou fazer a question tag, eu só preciso do que? do was ou were, Aí eu tenho que analisar como que está a frase você sabe? Se, se lá no início eu usei o were, weren't, no caso foi o que eu usei aqui então na question tag eu vou usar were mais a pessoa então basicamente isso, se você observar ele segue a mesma lógica do, do, do, das aulas anteriores, né, da question tag de é, passado simples e presente simples. Então, por exemplo, do you have a car, don't you? É, do you have a car, don't you? Então, ó, do you have a car, don't you? Então, opa. Então, observa aqui olha, esse don't you, ele faz essa função daqui do were we, tá? Então, esse, esse essa estrutura gramatical ela vai se repetindo. Aqui eu, vou, aqui eu trouxe outros tempos verbais para você poder contextualizar e entender ainda melhor isso, olha. Então, aqui a gente viu o passado progressivo, olha. Presente progressivo, galera. Ó, you, You're joking. Você está brincando. Aren't you? Né? A gente traduz como né ou não está? Então, observa o seguinte. Presente contínuo é o quê? Pessoa mais verbo to be mais o verbo png. Quando eu vou fazer... A question tag, eu vou usar, então, o verbo é, to be com a pessoa. E aí, sempre lembra o seguinte, tá? Se a frase, ela é afirmativa, a question tag vai ser negativa. Eu poderia fazer da seguinte forma também essa mesma frase. You aren't joking, are you? Você não tá brincando, está? Então, observe que a estrutura ela é a mesma das outras, uh, dos outros tempos verbais que a gente estudou na aula, nas duas aulas anteriores. Então, se eu estou fazendo a primeira parte da frase a afirmativa, question tag negativa. Se eu estou fazendo a primeira parte da frase negativa, question tag interrogativa é... simples. Então, se é afirmativo, question tag interrogativa negativa. Se é negativo, question tag interrogativa simples. Então, lembre-se disso. É uma formulazinha, né? Um tem que ser diferente do outro. Tem que ser o oposto, digamos assim. Então, o que você precisa sempre observar é qual é o auxiliar na frase. Então, olha aqui o presente perfeito. O presente perfeito, eu sei que o auxiliar é o haven't. É o have ou haven't. Né? Nesse caso aqui é o haven't porque a frase começa negativa. You haven't forgotten already. Have you? Você é, já não esqueceu. Esqueceu? Esqueceu? Daí fica meio estranho, né? Você, acho que a gente falaria se assim, você não esqueceu, né? Acho que é assim que a gente falaria. Mas enfim, só para você poder entender. Então aqui eu tenho o que? O haven't forgotten, que é o nosso, a nossa estrutura de presente perfeito. Quando eu estou fazendo question tag com presente perfeito, eu vou usar o que? O auxiliar, que no caso quem é o auxiliar no presente perfeito é o have. Então ele fica have you. Tá? Então, observa sempre que a, a ideia é a mesma. Eu vou pegar o auxiliar ou quem faz aquele papel do auxiliar, como, por exemplo, no passado perfeito, ó, qual é, quem é que faz o papel do auxiliar? Word. No presente é, passado perfeito, não. Passado progressivo, quem faz o papel é o were. No presente é, progressivo, quem faz o papel do auxiliar? É o verbo to be. Então, eu vou usar o verbo to be. Então, pega essa ideia assim. Quem é que faz, quem é o auxiliar ou faz o papel do auxiliar? Então eu vou pegar esse que faz esse papel e vou colocar ele na question tag, seja afirmativo ou negativo. Aqui foi negativo, you haven't. Então a question tag vai ser é, interrogativo simples. Ó, passado progressivo, já foi o que a gente estudou, we weren't looking where we were going. Were we? Então observa que quem fez o papel do auxiliar aqui foi o weren't. Então se ele está negativo, então ele vai lá para a question tag de forma interrogativa simples. Ó, passado perfeito, she'd like it, for age, hadn't she? Gente, se vocês não lembram esses tempos verbais, passado perfeito, passado progressivo, façam as aulas anteriores para isso fazer sentido. Assim, aqui a gente vai um pouco mais acelerado porque é aquilo que eu falei, eu tô focando no question tag. Então, se você não tem domínio, por exemplo, esse she'd like it, nada mais é do que o she had like it, porque é o meu passado perfeito, past perfect. Se você não sabe isso, volta e faz essas aulas, senão vai virar uma bola de neve aí no que você precisa aprender. Então, galera, observa o seguinte. Eu usei o quê? O meu auxiliar para passado perfeito, que é o had. Se eu usei o auxiliar, na question tag, eu tenho que usar ele de novo. Então é o hadn't. Por que é hadn't? Porque a primeira parte foi afirmativo. Primeira parte afirmativo... Question tag, interrogativa negativa Primeira parte negativa, question tag, interrogativo simples. Depois, eu tenho aqui o will, para futuro, né? You won't tell Lana, will you? Você não contará para Lana. Contará? Então, o meu auxiliar é quem? É o will, ele está na forma negativa, won't. Então, a minha question tag vai ser com esse auxiliar. Só que agora ele vai ser na interrogação simples. O be going to, que é para futuro também. We're still going to meet tonight. Aren't we? Nós ainda vamos nos encontrar hoje à noite. Não vamos? Então, mais uma vez, quem faz o papel do auxiliar aqui é o verbo to be, are. Só que ele está contraído, né? Então, se ele está na forma afirmativa, ele vai para a question tag interrogativa negativa. Então, ele vira aren't. Galera, então vocês viram que se você pega a ideia, o contexto, a estrutura, não é difícil, né? Então é só você saber o seguinte, eu tenho uma primeira parte afirmativa ou negativa e a segunda parte ela vai ser o oposto. Se é afirmativo, a segunda parte interrogativa negativo. Se é negativo, segunda parte interrogativo simples. Aí eu tenho que observar o quê? Quem é o auxiliar? Tem algum auxiliar? Quem é esse auxiliar que eu vou usar ou que eu estou usando para você poder usar na question? Beleza? Bora dar uma olhada aqui nos verbos modais, né? Que a gente tem uma porrada de verbo modal. Ó, oh, You can trust me. Can't you? Você pode confiar em mim. Não pode? E aí depois, we shouldn't be worried. Should we? Nós não deveríamos estar preocupados. Deveríamos. Então, aqui eu trouxe dois verbos modais que é o can e o should. Galera, a ideia é a mesma, olha aqui ó, então eu sei que o meu verbo modal se eu estou usando ele na forma afirmativa, se eu usei can quando ele vai para question tag ele vira can't se eu estou usando é, a frase, a primeira parte da frase é negativa na segunda parte ele fica na interrogação simples ó, vamos dar mais uma olhada aqui ó Can, you can trust me, can't you então, can't trust, ok, é a primeira parte da frase afirmativa então se ele é afirmativo, ele vai virar question tag interrogativa negativa. Should, we shouldn't be worried. Negativo. Foi para question tag, interrogativa simples. Could, I couldn't tell her. Cry. Então, question tag negativa, frase negativa, question tag interrogativa. Simples. Viu que não tem mistério? Quando você pega uma coisa, você pega aquela ideia, a estrutura gramatical, isso vai se repetir sempre. Então, não tem muito mistério. Por isso que eu falo assim, o avançado ele é fácil. Se você entender como que funciona a estrutura do idioma. Você entendeu a estrutura do idioma, você vai ver que isso se repete. Vai ter uma ou outra exceção, mas essa uma ou outra exceção é 1% do idioma, entende? Então, foca na regra aí dos 90% que vai te ajudar muito aí. E as exceções a gente vai aprendendo aí no decorrer da vida, na medida que vai aparecendo. No problem. Então, ó, think. Choose the correct answer to complete the rule. Então, escolha a resposta correta para completar a regra. With other tenses and modal verbs, we use don't or don't use the auxiliary or modal verb in the question tag. Então, a gente usa o quê? We use or don't use o auxiliar. A gente usa o auxiliar. Então, com os demais verbos, os demais te tempos verbais, com os verbos modais, nós precisamos usar o auxiliar ou o um verbo modal na question tag. Então, just remember. Bora praticar um pouquinho, galera? Então, vamos lá. Uh, eu trouxe essas frases aí para vocês. Uh, só que aqui está aberto. Observa que você vai ter que analisar qual é o tempo verbal, qual é o auxiliar, se tem auxiliar, qual é o verbo modal? Você vai ter que fazer uma análise geral aí na primeira parte da frase para você poder, então, fazer a question tag. Lembrando sempre o seguinte, se a primeira parte é afirmativa, question tag, interrogativa, negativa. Se a primeira parte da frase é negativa, question tag, interrogativa simples. Então, lembra se dessa regrinha e observa também qual é o tempo verbal que está sendo utilizado na primeira parte. Passado... Question tag passado. Passado progressivo, question tag passado progressivo. Beleza? Então, dá pausa agora, bota a caixola para pensar, para funcionar, porque é assim que a gente aprende. Não é só ficar sentado aí, ó, curtindo a aula. Não, você precisa ser uma, um, um aprendiz ativo. Você precisa praticar e atrás, ficar na dúvida, bota aqui nos comentários. Beleza? Então, dá pausa e responde aí. Então, acreditando que vocês deram pausa, bora fazer a correção. Ó, o exemplo aí já tá feito, né? Então, I can go the party. Can't I? Então, eu sei que eu usei o can afirmativo. Então, eu vou usar o can't na sua forma interrogativa negativa. Ó, David isn't running in the marathon. Então, David isn't running. Presente progressivo. Presente contínuo. Isn't running. Então, eu vou usar o que Presente progressivo. Só que agora a question tag, ela vai ser interrogativo simples. Por quê? Porque a primeira parte está negativa. Então, como que fica? Is he? Is he. Então lembre-se sempre, eu vou usar o auxiliar ou o verbo modal mais a pessoa. Qual é a pessoa? É David. Então, is he. É, número 2. We weren't playing very well in the game. We weren't playing passado progressivo. Qual é o tempo verbal, passado progressivo? Ele já está na negação. Então eu sei que a minha question tag é assim, interrogação simples. E quem é a pessoa é o we. Então como é que fica essa? O were we, porque o auxiliar para passado progressivo é o were. Beleza? Vamos lá, número 3. Ó. They had already left by the time you arrived. Então, they had already left. Aqui eu sei que é passado perfeito. Past perfect, porque eu tenho had e eu tenho left. né? A estrutura de passado perfeito. Beleza? E a frase está na afirmação. Então, eu sei que é minha question tag, vai assim, interrogação, interrogativa negativa. Show! E a pessoa aqui é o they. Então, como é que fica esse auxiliar na interrogação negação? Hadn't, mais a pessoa que no caso foi they. Quatro, I should get mom a present. Eu devia comprar, eu devia dar um presente para minha mãe. Então, eu sei que eu estou usando o auxiliar should, galera. Should. Então, eu vou ter que usar ele, só que na negação. Interrogativo negativo, porque a frase, a primeira parte, está afirmativa. E a pessoa é quem? I. Então, shouldn't. I. Beleza? Número 5. Jennifer is moving to LA. Então, Jennifer is moving é presente contínuo. Is moving. E a pessoa Jennifer seria equivalente a she. She. Então como é que fica isso? Isn't she, porque a primeira parte foi afirmativa, question tag, interrogativa negativa com a pessoa, que no caso é she. 6. We are going to the concert next week. Nós estamos indo à apresentação na próxima semana. Então, we are going to é o que? Presente contínuo, presente progressivo. Na verdade, poderia ser aqui, na verdade, é futuro. É presente progressivo, mas com ideia de futuro, né? Então eu sei que we are going. Tá na afirmação, então eu sei que eu tenho que colocar isso na negação. Então, como é que fica? We are, fica aren't we. Ó, número 7. You couldn't ride a bike when you were young. Você não conseguia andar de bicicleta quando você era jovem. Conseguia, né? Ah, seria a question tag. Então, eu sei que a minha question tag aqui é com couldn't, porque ó, you couldn't Rides right, é o verbo modal, ele já está na negação, então ele vai para a question tag interrogação simples, que é o Could, com qual pessoa? You, porque é o, o sujeito ali da frase, could you? Galera, é isso, né? question tag não tem segredo, não tem mistério, observar o tempo verbal, observar se a frase está na afirmação, se tá na negação e montar a question tag aí mais o auxiliar ou o verbo modal, não tem mistério. Só que é aquilo que eu falei, você tem que ter uma base de passado perfeito, passado contínuo, presente simples, você tem que dominar tudo agora porque você viu que cai tudo de uma vez só, não tem mais essa coisa de separadinho, né? tá tudo junto e misturado. E aí, se você não tem o um domínio, se você não tem uma base legal, vai pegar, vai ficar difícil para você. Então, se você não tem isso, não tem essa base legal, volta lá desde a primeira aula. Faz tudo que está lá, todas as atividades, faz todas as aulas. Tem muito PDF, muito MP3 para você poder baixar. Um material assim, riquíssimo para ajudar você realmente a aprender inglês. Beleza? Eu estou contando com você. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa esse joinha maroto aí no vídeo. beleza? Bora fazer o canal crescer juntos, galera. Fui, tchau, tchau.